Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, o policial civil Antônio Alves Dourado confessou os motivos que o levaram a matar quatro colegas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, no Ceará. Ele afirma perante juiz, promotor e sua defesa que sofria assédio moral e perseguições. Uma informação dessa pode evitar que outros monstros cresçam dentro de uma instituição de segurança e, e segue a vida de cinco si, famílias. Seja a vida de si, parte de família, pode ser que ajude, pode ser que vocês consigam repassar isso. Mas a pessoa Porque não é assim, a pessoa, a, a pessoa acaba tendo, é, depois, tanta tá, injustiça, tanto tá, tá, é mal, isso é, é, é, é aquilo eu, eu, eu que eu estou dizendo. que o orado está angustiado ele né? quer se manifestar, né? então em que pese? Deixa eu acreditar em vossa excelência, doutor. Em que pese, realmente, não tem nada a ver com os limites da audiência de custódia, mas que, se for o caso, se permita esse desabafo dele. É só intervenção do Ministério Público, mas deixa eu acreditar em vossa excelência, doutor. fique à vontade, doutor. É, Vossa excelência, doutor, é, eu estou há 12 anos e 8 meses nessa instituição, por isso amei muito, amei muito, tanto é que eu lutei tanto para estar aqui, Há nove anos eu sou plantonista, conheço o serviço, me Nos primeiros anos de plantonista, eu já me deporei com um absurdo, colocava a inspetora sozinha no plantão para de preso, conduzi preso para a exame de corpo de delito, e eu e mais dois policiais entramos com pedido para que fosse revista essa situação. Não tivemos êxito, procuramos os jornais, fizemos a denúncia, o jornal... É, TV diário, foi na delegacia, fez a matéria e, como forma de punição, ficamos com um expediente de quarta a domingo, o expediente de quinta a segunda e expediente de sexta a terça, como forma de punição. Seis meses sem ter finais de semana com a família. Isso em 2013. Só foi sanado depois de seis meses, quando veio uma notificação da CGT exigindo explicações do delegado. E uma orientação da associação de delegados Que o delegado pedisse a aposentadoria compulsória Foi então que acabou Mas antes de sair ele deixou um delegado Doutor Herbert Para dar continuidade aos assédios E os absurdos Um dos um dos inspetores pediu afastamento E pediu exoneração de tanto assédio que estava sofrendo Eu fui obrigado a fazer boletim de ocorrência menos, Mesmo existindo cinco escrivões Para fazer esse procedimento durante o expediente Me neguei fui obrigado a sair da delegacia a gritos pelo delegado e fui transferido para a Granja, a 30 quilômetros, mas não foi pós-satisfeito. Mesmo depois, a delegada municipal de Granja chegou para mim e disse que eu ia pegar a viatura mais um policial militar e fazer as notificações e as demais diligências. E eu, eu falei para ela que tem três vetores, cedo um, fica dois na viatura fazendo serviço. Ou você faz dessa maneira, ou você vai fazer boletim de ocorrência. O mesmo assédio. E eu disse que não ia fazer. Entendi. Fui transferido novamente para Jijoca Gijoca. Transferido novamente em Gijoca, fiquei lá no expediente um ano, um ano e meio, fazendo deslocamento de Topic. De seis e meia até... até e seis e meia da, quando eu saía, eu tinha que pegar uma carona. Chegar oito horas, sete horas da noite, oito horas da noite em casa, sem direito ao convívio dos filhos. Ficando uma hora só com o convívio deles. deixa eu dormir cedo. Não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Volto para Camuncinha algum tempo depois depois desse sofrimento e volta sobre os meus assédios do Dr. Hervist. E, por fim, o Dr. Adriano. Chega um rapaz jovem, escrivão, conhece a vida da gente, a perseguição, os assédios. E, mesmo assim, como delegado, ele continua os mesmo problemas de perseguição e assédio. Você não vai tirar extra. Nem você, nem o Éden, nem a Luciana. Eu perguntei ao inspetor-chefe, por quê? Porque eu não quero porque o Adriano Zeferino era ex-namorado da delegada de Granja, a doutora Patrícia Mendonça, que pediu minha transferência. E lá continua a perseguição, e nada não, não de se senhor Antônio. É, essas outras questões, o senhor vai, na um, eventual assunto penal, Marco vai poder se manifestar, falar pela defesa, mas em relação à custódia, a única pergunta que o senhor tem é essa. Por, por convívio? Sim, até sim. foi eu não Tá, sim. Talvez uma mais pergunta pareça errada mesmo de custódia. Doutor, pelo meu peito, foi a vontade de você contestar. Excelência. Em situação de crime, o fato do Dourado ter vitimado colegas de trabalho, que conviviam com ele no dia a dia, é certo que a polícia civil e a polícia militar também, muitas vezes é um ambiente muito atormentado, Creio que é imprescindível o acompanhamento psicológico, o apoio psicológico, tanto para a policial militar como para a policial civil. Vários policiais se manifestaram nas redes sociais e confirmam que realmente se trata de uma profissão muito difícil e desgastante. E o pior é que o assédio seria algo costumeiro, inclusive partindo de colegas. Mas nada justifica o que Antônio Alves Dourado fez tirando a vida de seus companheiros de trabalho.